Saudações povo, eu sou o Mr. Boné E sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Bonudo Rapaziada, eu decidi que eu vou começar a fazer essas introduções aqui nos vídeos de Friday Night Funk Porque esses vídeos são tirados de pedaço de live, tava começando do nada E eu não tinha a oportunidade de lembrar vocês de deixar o like no vídeo Também lembrar vocês de assistir e participar das lives que acontecem de segunda a sexta Mais ou menos a partir das 18 horas Hoje a gente vai jogar um mod do Trollface Chamado The Blue Balls Incident Que eu achei bizarro, medonho, emocionante e foda demais tem certeza que você vai gostar, então assiste aí, deixa seu likezinho, comenta alguma coisa e bora pro vídeo. Ah, e não repara no meu visual nesse vídeo, é que tava muito frio quando eu tava fazendo essa live. Valeu. Mano... É medonho? É, mas não tem como não ser engraçado, mano. A cara do troll face, vem. Tá, cases... Troll de caso 23. A fundação de contenção do Troll fala pra você ajudar o agente Blue Balls. O uh, um indivíduo Troll uh, foi detectado uh, andando pelo mundo. Seu nível de ameaça é pequeno, mas você precisa ser cuidadoso. Uh, um microfone especial feito com anti proteína anti-troll vai ser enviado, enviado na missão. Com carinho, Derpina. Que porra é essa, véi? Eu lembro de quando eu acordei. So. Tudo parecia tão... nebuloso O que eram aquelas vozes... Aquelas, aquelas terríveis vozes que me convenciam a trollar a Tudo que eu tinha em minha mente eram memórias de um tempo distante Um tempo em que eu era feliz mas o que aconteceu? Por quê? Apenas o porquê? Quando eu acordei eu me senti triste, triste sozinho Ninguém me confortou Eu estava tão sozinho Mas tinha algo que eu, que eu tinha certeza Eu precisava encontrá-lo Oh, meu caro amigo O que diabos eu fiz? Por quê? apenas beep wait what espera o quê mano que mod é esse b three two, one, two a gente blue balls no comando mano um Face muito triste, todas as músicas são boas, essa tá maravilhosa por enquanto. Cat, como é que tá o volume? Tá bom? Os olhos dele mudaram é triste, porque o fez foi esquecido. Na moral, mano, esse, esse mod, tipo, eu já esperava que ele fosse de terror, eu só não esperava que ele fosse uma vibe tão triste, mano. <risos> Por que vocês dois só não saem daqui e me deixam sozinho? Beep Ok, I'm tired. If you okay are not estou cansada. Se vocês não vão sair Oh beep. porra, ok Google, cala a boca Se vocês não vão sair, eu vou forçar vocês a saírem B. 3, 2, 1, go Lante, eu vou fingir que você não falou design desse jeito, tá? Caralho, é um machadão. A música é muito foda, velho. A voz do, do Troll me lembra muito algum mob do Terraria, fazendo som de dano, não lembro qual Cara, ele tá muito louco, velho, ele tá muito louco Caralho! Mano! <risos> Mano! Nossa, o visual desse mod é sensacional, por mais creepy que seja. Eu tentei ser complacente, tentei ser compreensivo, tentei... Uh, tentei expelilos los pacificamente. Mas tudo isso foi inútil. Ah. Você... Você tem o que queria... Você teve o que queria... Garoto das bolas azuis É melhor não se arrepender agora Vamos dar uma trolladinha B Eita porra eu, eu, eu falhei? Nossa, que merda, velho Só uma pequena trollagem Um Não, Boni. Não cometa o mesmo erro de novo, véi. Não sei por mas as notas são um pouco mais difíceis de enxergar que o normal, véi. Fora o fato de ter esses efeitos na tela, tá ligado? Chat, vocês estão sendo trollados Junto comigo Caralho, é mó épico, véi. Acabou essa, ok. Eita, ele voltou a ficar tristão. Tudo isso é minha culpa. Eu fiz toda... Calma, trollzinho. Calma, trollzinho. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Não é sua culpa. Calma, trollzinho. Trollzinho, nós vamos te tirar dessa. Nós vamos te tirar dessa. Sorria, sorria. Cadê ele? Obrigado. Caralho, chat, vocês ficam falando que o, o Smoke and Out Struggle é o mod mais triste do Friday Night Funk? Esse mod dá de 30 a 0 no Garcelo, velho. 30 a 0, mano. Nossa, é totalmente é, diferente do que eu imaginava, tá ligado? Boyfriend é foda, o cara briga com o demônio, o videogame, o Venom, um palhaço do capeta, uma bomba volante e um fumante. E ele ajuda, e ele tira a trollagem da alma do ser humano corrompido, né, mano? Pessoal, chat, cuidado nas trolladas, velho.